e hey, censuradas. Hoje, como vocês podem ver, tá um sol delicioso. Então, finalmente, eu decidi dar um passeio aqui pra ver o mar, pra ver a praia. Também acho que eu já me acostumei um pouco com o frio. Então, eu tô aqui, ó, de blusinha. De blusinha não, de vestidinho. Fala que eu tô com... Uma calça térmica e por baixo, mas enfim Normalmente eu estaria de casaco E sentindo frio Eu peguei um patinete elétrico Que vocês sabem que eu adoro E vim até aqui, tive que andar um pouquinho no final Porque tem umas partes que o patinete Não pode passar Mas estou super feliz tô achando muito gostoso esse clima E acabaram de soltar focos. <risos> E Cheguei aqui E eu vi que é comum aqui para as pessoas Virem, ficarem Tem um pouquinho de gente então, os meninos começaram a soltar fogos. Enfim, tem muita gente nesse parque todo tipo de gente. Já vi é, família com filho, já vi casal, já vi amigos, idosos. Tudo, todo mundo vem aqui. Então, vou chamar isso pra vocês. Espera aí. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. fade away.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 the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I never fell this way. I really hope you. Bom, gente, agora eu tô saindo aqui da Piazza Europa. Vamos só uma caminhada mesmo. Essa parte não é muito turística, na verdade. É mais dos locais mesmo, é, vi que muitos deles vêm a esse horário aqui para relaxar um pouco, com os amigos, conversar, enfim, tem muita gente aqui só descansando na praça. Eu vou dar uma volta, ver um pouquinho mais o mar. Ai, olha só que arte linda que eu achei, vou mostrar para vocês, espera aí. Esta pintura representa as Teste de Moro, que são um símbolo da Sicília e tem toda uma lenda por trás delas. Uma trágica história de amor. Centenas de anos atrás, em Palermo, existia uma linda jovem que adorava cuidar das plantas em sua varanda. Ela e um morisco iniciaram um intenso romance, até que certo dia ele revelou que voltaria para sua terra para ficar com sua esposa e filhos. Com o coração partido, a jovem quis se vingar de tamanha traição e cortou a cabeça dele, transformando-a em um vaso para suas plantas e o expondo em sua varanda. Assim ele nunca mais a deixaria. Tenso, né? Mas agora vamos continuar o passeio, porque a melhor parte está por vir.